E aí pessoal, World Dep Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, pra quem já teve infância e bateu muito taso, assim como eu, tem esse jogo mano que vai trazer uma, um gostinho de nostalgia muito grande, tô falando do Pogs Battle mano, se você quiser baixar ele é gratuito, primeiro link da descrição e o mais da hora é que você pode competir online, ele não tem português Brasil, mas tem português de Portugal. Isso facilita bastante na língua aqui. A música eu vou desativar só para não atrapalhar, mas é uma música bacanérrima também. Então aqui a gente tem as nossas coleções de taso, né? A gente pode comprar aí os... Os pacotinhos, né? Que você pode comprar com dinheiro real também, ou com ou juntar aí com a do jogo. Tem eventos, coleções. Então, a ideia é você batalhar para aumentar sua coleção. Então, vamos batalhar aqui. Ó, e o sistema, meu, é bem simples. Ele tem um sistema de jogatina parecido com Clash Royale, baseado em turnos. E também você pode ali mandar uns emojis e tal, zoando com um adversário. No caso aqui eu tenho o meu deck, né, vamos dizer assim. O adversário tem o dele, eu tô esperando ele confirmar. É o Luiz. Esses new aqui são Tazos que, que eu não tenho ainda. Então vamos lá, vamos para a batalha. Aqui no pedra, papel e tesoura, vamos ver, ó. Ah, perdi no pedra, papel e tesoura, mas beleza. Então eu começo, eu começo e... Vamos lá, joga para um lado, para o outro e pum. Não virei nenhum. Puta merda, agora é a vez dele. Vamos torcer para que ele não consiga. Não conseguiu. Maravilha, ele não conseguiu. Vou pegar um pouquinho aqui de lado. E põe força. Meu Deus, não virei nenhum, não virei nenhum. Espero que ele não consiga também. Não conseguiu, graças a Deus. E então tá aqui a gente pode zoar aqui, ó. <risos> What the fuck? E. Pum! Vira! Meu Deus, não virou nenhum. Eu vou tentar pegar de lado. Pra... E, é, basicamente o que ele fez, né? Ele foi mais ligeiro, agora sobrou pouquíssimos tazos para mim. Então vamos lá. Não virei nenhum. Meu Deus do céu, tô ruisaço. Vamos esperar aí ele. Não virou, não virou. Beleza, é minha vez. Pega para cá. Nossa, não pegou nem nos tazos. Que merda. Que merda. Good game. Tá, tá contando vantagem já o filho da mãe. Ó, Virou mais duas. Que la merda. Vou pegar daqui pra cá. Não virei nenhum. Meu Deus, daqui tem que ter uma manha muito boa, galera. <risos> Toma, noob. <risos> ah, mano, não acredito. Às vezes você vai fazer um movimento e acaba o jogo dá, um, dá uns, umas loucuras, galera. Olha, nem pegou. Meu Deus. Vamos ver ele. <risos> ele tá tirando com a minha cara. Não é possível. Não virei. Meu Deus do céu. Eu não virei nenhuma. Não virei nenhuma. Ele tá de zoeira. Ele tá de brincadeira comigo. Não é possível. Meu, eu não vou virar nenhuma. Eu não vou virar nenhuma. Sério isso? Vamos pegar aqui. Ah, você desce, você desce até um ponto ele cai sozinho. Putz, grila. Ah, não vou conseguir virar nenhum, galera. E tá batendo bem na frente também. Olha, não consegui. Meu, esse jogo traz uma nostalgia, uma nostalgia muito grande. Lembrando que se você quiser baixar, galera, o primeiro link da descrição, o jogo é 0800, tá? Nossa, quase, meu, quase, quase. Que merda sem falar que esse jogo é muito viciante, né, galera? E você pode personalizar isso. Nossa, ele virou e desvirou novamente. Você pode personalizar, você vê que o batedor dele é diferente do meu, porque você pode... Personalizar. Vou bater aqui, ó. Ai, não foi. Será que eu tenho que colocar mais pressão ainda? Será que ele, ele reconhece a pressão que você coloca? Vamos ver. É, basicamente não é isso. Nossa, tá difícil esse duelo, hein, galera. Olha, ele conseguiu virar uma. Não, ele não conseguiu. Nossa, o bagulho tá, tá virando e não tá, meu. Tá virando e não tá. Puts, grila. Ai, algum eu tenho que ganhar, né? Não é possível, meu. Eu vou perder carta à toa, assim? Nossa, ele pôs força agora, hein? E aí, consegui. Aí sim, hein? Aí sim. Não saí vitorioso, mas consegui re é, é, recuperar algumas cartas, né? Consegui recuperar algumas cartas aqui, ó. Vamos aceitar aqui a revanche. Vamos jogar contra ele novamente, tá? E vamos ver se dessa vez a gente ganha aí do menininho com o filtro de cachorrinho do Snapchat. O oponente saiu, então beleza. Vamos sair e vamos puxar outra partida. Vamos tentar comprar um, um pacotinho aqui, ó, pra vocês verem. Comprar um pacotinho aqui. Comprar esse daqui, ó, de 3. Beleza, eu tenho 26, né? Então sobra 2. Então aqui ó, vamos virar um por um. Ó, só taso novo aí, mais um pacotinho. Vamos revelar todos. Tem mais um. Ó. Então aqui a ideia é a gente colecionar os tazos, exatamente o que a gente fazia na nossa infância aí, né? Isso é muito bacana. Vamos mais uma partida e seja o que Deus quiser. Vamos lá. Ok, eu ainda não, eu subi pro level 2, eu ainda não loguei, né, no meu Facebook Então eu tô como visitante, né, na verdade Olha lá, ele tá procurando a partida, pronto Eu não vou ficar escolhendo os cards, porque ainda não tenho os tasos, né, porque ainda não tenho o um esquema E vamos aqui Aê, ganhei, ganhei Ganhei aí no pedra, papel e tesouro, essa animação é muito louca, né, galera Então bora lá Daqui pra lá Aê, virei um montão já, ó Red Aê, tô, tamo no lucro dessa vez, hein Vamos pelar esse Frank aí, ó Não virou nada, não arranjou nada Então, ó É daqui pra cá o esqueminha, ó Nossa, não virei Caramba Vamos pelar esse Frank aí Nossa, moleque, virou tudo, mano Quem ganhou? Quem ganhou e perdeu? Eu perdi ainda. Puta merda. Caraca, mano. O moleque saiu bem nessa daí, hein. Vamos sair da revanche, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais gameplays de Pog Battles, comenta aí. Deixa o like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal pra acompanhar todos os vídeos. No mais, é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui.